Não vi fadistas, nem fã Desde a graça até a guia não, não vi fadistas, nem fã Desde a graça até a guia Andaram para a escola para escolher uma profissão Eu não era um mau aluno mas só queria diversão Não sabia se algum dia ia ter algum patrão Mas dentro da opção eu escolhi gestão Os meus pais diziam tu Escolhe um emprego estável que te paga tudo aquilo que nós dissemos não, eu fiz parte do padrão, acreditei no cifrão Foi aí que eu aprendi a ver um homem na prisão Não deixes passar uma vida toda Para ter certezas daquilo que te incomoda Então acorda já Então acorda já The top Esse ralheiro Vem da mina, passa o rio Vem da mina, passa o rio Vem do rio passar a mina Meu amor, esse ralheiro Trabalha na oficina Meu amor, esse ralheiro Trabalha